Tem vontade de trabalhar em projetos de construção civil, mas não sabe por onde começar? Uma ótima opção é realizar o curso técnico em edificações no IEF Sul de Minas. Aqui, o estudante terá uma ampla formação voltada à área de planejamento de obras, de tecnologias e de materiais de construção civil, tornando-se apto a integrar equipes técnicas de elaboração e execução de projetos e de serviços de edificações. Ao final do curso, o profissional estará capacitado a trabalhar na construção, reforma e manutenção de obras, no controle de qualidade e no manuseio de materiais e equipamentos, na elaboração de orçamentos e cronogramas e na gestão de equipes de profissionais para a execução de atividades de construção civil. O curso é ofertado na modalidade integrado com três anos de duração e subsequente com dois anos de formação. Ficou interessado? Então acesse portal.ifsudminas.edu.br.